A enfermagem tem uma perspectiva muito ampla de mercado, então a enfermagem abrange tanto a parte de saúde coletiva, na atenção primária-saúde, como a, a atenção secundária, como a atenção terciária, hospitalar, especializada. Então, para o egresso de enfermagem, o campo de trabalho é muito amplo. Eu acredito que cuidar das pessoas seja o essencial na vida da gente. Então, o que me levou a escolher a enfermagem foi esse processo de todo o cuidado que a gente tem com os pacientes, com as pessoas. Para mim é muito gratificante, porque a gente acaba tendo contato com todas as áreas que o enfermeiro pode atuar. Pra gente conseguir escolher depois aonde que a gente quer ir, para que, la que lado a gente quer seguir, o que, que a gente quer fazer. A estrutura que tem aqui também é muito boa, então a estrutura uh, de laboratórios para enfermagem, a estrutura de salas de aula, de recursos audiovisuais, de proximidade que existe entre docentes e acadêmicos. Eles são flexíveis, o atendimento à individualidade do estudante, eles respeitam, eles tentam... Uh, ser Malháveis conforme a necessidade daquele estudante, são amigos, são parceiros, eu acho que isso é um diferencial bem bom na FSG. Estou adorando, para mim é realmente o que eu quero, então eu, cuidar das pessoas mesmo é, é importante para mim, me faz bem ter todo esse processo. A coordenação muito atuante, então eu vejo, eu vejo que dessa forma se torna especial o curso da FSG.